Quando o assunto é skin aquecimento de aço, Blue Jane e Gold Jane são os primeiros patterns a serem lembrados. Talvez porque para muitos esses talvez sejam os únicos patterns raros existentes e com o um nome definido dentro da comunidade de CSGO, mas não. Blue Jane e Gold Jane não são os dois únicos patterns raros existentes. No vídeo de hoje eu irei falar sobre a Blaze Jane e eu não sei porque eu só tô fazendo esse vídeo agora. Tipo, eu já falei de Gold Jane em 2019. Real, já poderia ter feito um vídeo sobre há muito tempo, mas nunca é tarde. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avali... <SORRAENCIA> Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Blaze Jane Isso realmente existe, cachorro? Sim? Existe Pô, se realmente existe, por que você Rei das skins Só tá falando disso agora Depois de mais de 5 anos criando conteúdo de CS Então, rapaziada Esse foi o momento oportuno pra isso acontecer Porque de maneira inesperada Eu ganhei uma é, é isso. Eu vou mostrar agora como eu ganhei, como isso aconteceu. E depois eu vou explicar sobre a Blaze Jane. Como que é, como que eu sei se a minha skin aquecimento de aço é uma Blaze Jane? Como que é uma K47 Blaze Jane, uma Karambit, enfim. Eu irei explicar tudo pra vocês. Rapaziada, ó, seguinte. Atenção. Hoje eu tô com essas skins aqui. Não são skins tão caras. Cada uma aqui custa aproximadamente 25 dólares. No total, eu tô com 174 dólares Eu sei, eu sei Não é pouca grana, principalmente quando você converte aí pra reais É um dinheiro considerável O que eu tô querendo dizer é que hoje eu vou tomar um pouco mais de cuidado Porque eu não tô com tanta grana não tô com 500 dólares, 600, 700, mil dólares, não Tô com menos de 200 E meu objetivo é essa M9 aquecimento de aço aqui Eu queria, na real, qualquer item de aquecimento de aço Putz, acabei a gente perdeu outro verde, mano Verde, vermelho, verde chance de vir um outro verde. Vamos lançar essa M4 aqui. A chance disso isso acontecer é zero. Mas se der certo, eu praticamente já consigo a M9. Vai ficar até sem graça o vídeo. É, beleza. Mas ó, atenção. Verde, vermelho, verde, vermelho, verde. O ICME lançou essa roleta. Eu gosto de roleta. Eu, pra ser sincero, prefiro muito mais roleta do que Crash. Se bem que é uma roleta um pouco diferente, eu nunca... Joguei em alguma semelhante, né? E agora eu comecei já me ferrando. Então, esqueçam aqueles 180 dólares. Eu tenho 124 agora só. Tranquilo? Mas vamos lá. Eu tenho o um objetivo de pegar alguma skin aquecimento de aço. Enfim, pra ver se vai vir com algum paterno interessante, algum paterno especial. Ó, oh, agora deu... Vermelho de novo. Eu vou jogar uma skin no vermelho. No caso, essa carreira laminate. Porque se der certo, dobra, eu ganho 50. E aí se eu acertar mais uma depois, eu consigo recuperar tudo que eu perdi até agora. Eu consigo, enfim, recomeçar aqui a brincadeira do zero. Mas aí vem preto, mano. Caraca, eu tô ruim. Você é louco. Eu vou jogar mais uma skinzinha no verde. Se eu não acertar, o que é bem provável que aconteça, eu vou pro Crash. Mesmo, né, eu tendo como plano aqui experimentar essa roleta. Vamos pro Crash, rapaziada. O Crash é muito simples, todo mundo conhece, pô, mas agora eu tô com 75 dólares e o bagulho tá em 70, mano. Pra quem não sabe como Crash funciona, você tira a skin a hora que você quiser e multiplica o valor dela pelo número que tá ali no gráfico Óbvio que não tem ninguém até agora ali, isso é óbvio Mas ó, esse cara aqui depositou 5 dólares, tirou no 6x42 e os 5 dólares dele virou 33 dólares Esse outro colocou 1, um, tirou no 8 e 1 dólar dele virou mais que 11, enfim Vamos, vamos colocar aqui um adesivinho Vamos tentar tirar no, no 5 No 5 eu meio que volto pra estaca zero de onde eu comecei O 5 é interessante Se o 5 é interessante, rapaziada Tipo Vamos eu vou garantir pra não brincar Eu vou brincar Mas vocês acabaram de ver Eu fazendo um adesivo de 25 dólares Se transformar em uma baioneta de 175 Então, tipo, pô, tamo, tamo bem Eu poderia ter deixado, mano Eu poderia ter feito não só a faca Eu poderia ter feito uma Dragon Lord já aqui ah, Não, não, não vamos lamentar não, ó 237 dólares, safe Nossa, gente Sabe qual que é a fita? O site joga um crash aqui no mil Ninguém imagina que o próximo vai passar de 100 Todo mundo, pelo contrário Imagina que o próximo vai crashar em 1 um. Ele crasha em 125, mano Eu vou jogar Vou jogar mais uma P2000 aqui Que eu tô achando que vai acontecer loucura <risos> Realmente aconteceu Tá, eu tenho 200 Vamos voltar um pouquinho pra roleta Vamos colocar aqui, ó 25 no verde 25 vezes 14 dá 250 Dá uma nota, velho Dá uma nota, dá uma nota Dá mais de 300 dólares Ah não! Isso aqui é muita manipulação, não tem como Isso é inacreditável Só pra eu lamentar aqui Eu tinha 24... 24, vai 24 vezes 14 Rapaziada, acabou de dar um verde Tô parado aqui assistindo pra entender o site Eu tô pensando em fazer o seguinte eu Tô pensando em pegar a baioneta Quanto que dá? 175 mais 175 Dá 150 mais 150, 300 Soba 25 mais 25 Dá 50, 300 Mano, vai dar 350 Vamos só esperar mais um pouco Vamos só esperar dar uma sequência, ó Deu preto Se der preto agora... Não deu preto, mano. Eu ainda não apostei, rapaziada. Querendo ou não, é um, é um all-in, tá ligado? É um all-in. Eu dividi, rapaziada, porque eu vou jogar esse revólver no verde. E a Falcon em alguma cor. Ou preto ou vermelho. Por quê? Minha chance de ganhar algo assim é bem maior. Antes, vocês devem estar me perguntando que item é esse daqui Esse item, rapaziada, olha que legal É um bônus que o site vai me dando É um item que eu não consigo apostar Ele tá aqui físico Porém, quanto mais eu aposto no site, quanto mais eu brinco no site Ele vai evoluindo, tá ligado? E eu posso retirar em algum momento É uma recompensa por experiência, tá ligado? É um item que você tem no site Que você pode upando conforme você vai apostando Não tem como apostar, então ele é uma garantia, enfim Então, vamos lá, galera Revólver no verde Faca no preto Só não pode vir vermelho Tudo... Menos vermelho O verde também é muito interessante sei rapaziada, muito bom, mano Muito bom, tá? Big Game, 300 dólares E a mão, a mão chega a tremer pra jogar aqui não, não, vou fazer isso, não Vou pegar dois itens de 25 E uma skin de 240 E aí o que eu faço, ó Pacote de lembrança no verde Luvinha Três pretos, um... No preto Três pretos, um vermelho Três pretos, um vermelho Três pretos Ou verde Que seja Preto Nossa Senhora Mano, eu acho que esse pá já deu, hein? Não, falta pouquinho Ó, mano, esse revólver aqui no verde esquece Tá na hora de vir um verde, hein, mano Tá na hora de vir um verde Tem que Não vai vir Tudo bem, tudo bem, calma Vou pegar essa flip Vou aqui em swap Vou fazer o seguinte Vou pegar um item de 379 Beleza E um de 100 Desse meio tempo acabou de vir um verde Isso mostra o quão cagado eu sou Enfim Ó, oh, se eu acertar um lance nessa Shadow do Daggers Já era, é. esquece, tamo bem Eu vou colocar no vermelho E é isso que precisamos <risos> F Tudo bem Agora tem que ver Ai, Muito obrigado, Rapaziada, esqueça Só pegar a nossa Lightning Strike clicar aqui em trocar, procurar A M9, ainda vai sobrar uma grana Cachorro, por que você tá escolhendo M9 em específico? Rapaziada, M9 é uma faca de lâmina Grande, óbvio, a chance de vir uma Blue Jane, Blue Jane, Blue Jane mesmo, daquela de mais De 10 mil dólares, é zero mas, com um pattern legal, com um azul ali concentrado em uma região que deu um overpay, enfim essa, essa probabilidade é real Principalmente tratando de uma M9 Ó, acabei de achar aqui, ó, 532 Vai sobrar 225 Vou pegar também essa faquinha 180 Fechou Mano, vamos meter louco, vamos jogar essa Nômade aqui no vermelho Só pra ver no que dá Não façam isso, tá? Isso aqui é uma loucura do caramba, assim Eu poderia já garantir o meu lucro, mas A M9 já é uma garantia de lucro Então eu vou apenas brincar aqui com a Nômade Se der bom, deu Se não deu, não deu mas deu, papai. Aí deu porque é nóis, rapaziada. Vocês tem que, mano, vocês não conhecem a gente. Rapaziada, ó, só lembrando, eu tenho um cupom aqui no Insane. Se for a sua primeira vez no site, deposita com o cupom cachorro 337 Ele dá 100% de bônus, ou seja, o que você depositar, vem o dobro no site. Isso ajuda bastante, tá ligado? E se você já jogou no site alguma vez, enfim, se não for o seu primeiro depósito, cupom DOG. Esse dá 30% de bônus e você usa quantas vezes quiser, use meu cupom. Em breve eu vou estar divulgando um sorteio muito massa aí pra quem utilizar meu cupom aqui no Insane. Se você usar agora, você já garanta sua vaga, relaxa, vai ser um sorteio bem massa, enfim, vamos dar o aqui na M9. Bora, ah, chegou Field Tested, Caxiola 100. Papai pai do céu. Aí mano, que lindo. No eu com o na mão, <música> mas já outro o sorriso da besta e quando eu saco do esqueiro e Já se depara com um enfeite dourado que eu carrego no pescoço. Me olha de cima, baixo de longe. Observa o brilhante. Ah, então vai, roda o baile na minha busca. Já chega me mostrando a rua. Me pergunta se eu notei o vestido. Vamos lá, rapaziada. Não, não dá pra negar, mano. Esse pattern aqui é chamado de Blaze, rapaziada É quando você tem bastante azul Porém, esse azul tá distribuído Não é uma Blue Jam Tá muito longe de ser uma Blue Jam Exatamente por isso O azul tá distribuído Eles não estão agrupados em alguma parte da skin Enfim Eu nunca tive uma Blaze, pra ser sincero Eu vou equipar aqui Achei engraçado o nome da faca ah. cachola 100 Parece que ela veio me ofendendo já Enfim como definir uma Blaze Jam? Afinal, o que é uma Blaze Jam? Bem, antes de tudo, precisamos entender que uma skin aquecimento de aço é composta por quatro cores diferentes. Cinza, amarelo, azul... E roxo. Uma skin aquecimento de aço, no caso, uma faca aquecimento de aço com playside com domínio da cor amarela, com domínio da cor dourada, tendo apenas poucas manchas roxas e dividindo grandes espaços apenas com cinza, é uma faca gold gen. Já quando tem muito azul e o azul domina mais de 70% do playside da skin, é uma blue jane. Essas as mais caras do jogo. Só para vocês terem uma ideia, uma m9 blue jane com o melhor pattern possível custa aí no mínimo 35 mil dólares. E existem menos de 15 no mundo. Blaze Jane é uma skin Que possui muito roxo Mas quem entende do mundo das skins Já estranha essa informação. Afinal Na skin aquecimento de aço O roxo serve apenas para contornar O azul. Logo, não há como Ter uma skin aquecimento de aço com uma zona Totalmente roxa. Isso não existe O pattern Blaze Jane que é o pattern que possui muito roxo. É aquele padrão que contém bastante azul. Porém, azul dividido. Logo, há vários pedaços pequenos de azul. Todos separados. Consequentemente, cada pedaço possui um contorno roxo. E essa é a maneira de mais conseguimos roxo em uma skin aquecimento de aço. E pra quem estiver pensando em comentar que eu inventei um pattern. Que isso não existe. Que eu estou criando da minha cabeça um pattern. Enfim, eu já tive que ler esse tipo de comentário muitas vezes aqui no canal. Mas, pra quem duvida do pattern Blaze Jane. O falei do Max Killett, já postou um vídeo sobre seis anos atrás, rapaziada. Quase sete anos já, na verdade, ele postou em janeiro de 2016, enfim. O pattern Blaze Gen existe, é real e gera Overpay, principalmente nas Karambits e AKs, porque o roxo, consequentemente, puxa muito azul, azul gera muito Overpay. As M9s Blaze Gen não são tão interessantes quanto as Karambits e AKs, mas também geram ali um Overpay, nada muito UAU, mas você consegue subir ali Cerca de 10% a no máximo 15% o valor da skin. Essa 9 Blaze Jam, por exemplo, teria muito mais Overpay. Se aquela região um pouco mais acima do centro da faca, entre a metade da lâmina e aquele buraco, se aquela região tivesse um pouco mais de azul com roxo, seria possivelmente a melhor M9 Blaze Jam possível. E alguns pesquisadores desse mundo das skins indicam que essa é a melhor Blue Jam possível para M9. No caso, a de pattern 908. Uma faca que existem apenas 5 no mundo todo. E aí, o que você achou dessa faca? Você conhecia esse pattern? Comenta aí, pode ser sincero, conhecia sim ou não. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Usem meu cupom lá no Insane. Eu, eu vou ficando por aqui. Até o um próximo uh. vídeo no canal Cachorro é um 337. Falou!